Ontem nos cinemas Então vamos começar esse vídeo com a última compra que eu fiz dele Já está aqui, até tem um espaço maior aqui para mostrar para vocês uh, Os novos cartazes que chegaram E em seguida eu vou mostrar para vocês a compra anterior também feita com ele Que tem bastante coisa rara Então vamos lá pessoal Vamos descobrir o que, que veio aqui nessa embalagem e esse aqui realmente eu não me lembro quais são os cartazes que estão aqui dentro. Então vocês vão ter essa emoçãozinha aqui comigo e a gente vai abrir junto os cartazes aqui do meu amigo Nelson Watanabe que inclusive eu deixei aqui embaixo na descrição o contato dele. Olha só! Oi! Oh, aqui tem banner nessa compra e também tem os cartazes pra, propriamente ditos, olha só pessoal, muito bem embalado no plástico bolha, muito legal Nelson, né? ele é muito caprichoso, tudo protegidinho, mas vamos lá para o que interessa, que são os cartazes, eu vou começar aqui pessoal, para ficar mais prático, nesse banner aqui, que eu não me lembro de qual filme que é, então a gente vai abrir juntos Uh, ah, ah! Eu tava esquecendo, Nelson. Obrigado. Esse aqui foi, inclusive, esse banner. Ele me mandou de brinde. Uh, esse daqui do o Aprendiz. Eu tenho esse filme aqui na minha coleção. E agora eu tenho um banner também. Olha só que grande, pessoal. Ele brilha bastante, né? Enfim, é um banner. Vou tentar ficar um pouco mais longe para vocês uh, verem a arte desse banner aqui. Olha só que legal. Do filme O Aprendiz esse aqui eu tenho na minha coleção uh, a versão é, em DVD acho que não saiu ainda o Blu-ray mas saiu o DVD e a também mas eu tenho aqui do Aprendiz o DVD, muito obrigado Nelson muito legal esse banner aqui uh, com certeza vai enriquecer bastante a minha coleção seguindo aqui o próximo agora são os cartazes, propriamente ditos, vamos ver o que que veio aqui neste último lote, repito, em seguida eu vou colocar para vocês a compra anterior uh, que eu fiz com o Nelson. Vamos ver o que que tem aqui, olha só o mistério que veio aqui, ah, esse aqui olha pessoal, esse cartaz aqui é de locadora, e eu não tenho problema nenhum com as versões do vídeo, porque elas também estão ficando raras. O filme é muito legal também. Cortinho de força pessoal, Nell. Olha só que legal esse cartaz aqui do filme Nell. Infelizmente, aqui eles ficam fica mais difíceis de mostrar por causa do, do enrolado. Mas as cores estão muito vivas aqui, pessoalmente. E tá aqui o filme Nell. O um lançamento da nossa saudosa Deixa eu tentar pegar aqui para vocês verem uh, Quem não se lembra da nossa saudosa Abriu o vídeo, né pessoal Lançava todos os filmes da Fox, da CBS Olha só que legal, Neo É um drama muito legal também uh, Seguindo o próximo Uh, também a nossa saudosa abriu vídeo um super suspense. Olha só pessoal, tudo enroladinho, não tem marca nenhuma de dobrado. A mão que balança o berço. Olha só, um baita de suspense. Eu tenho DVD na minha coleção, acho que não foi lançado em Blu-ray. Eu tenho DVD, certo? É que eu tenho. E agora eu tenho o cartaz de vídeo de A mão que balança o berço. Um super suspense, indico para todo mundo, mas todo mundo já deve ter visto, é um super filme. Esse cartaz também é muito legal. O próximo, pessoal, oh, meu Deus do céu, esse aqui, o estado dele eu já vi esse daqui dobrado. Mas enrolado assim, pessoal, vamos ver se vocês conseguem adivinhar. Michael Douglas e Sharon Stone. Olha só que arte legal, bem simples, mas bem legal instinto selvagem olha só que máximo com esses tons meio azulados aqui lançada pela saudosa LKTEL que distribuiu os filmes da Colômbia uh, em VHS olha só versão integral sem cortes, pessoal que máximo esse material aqui uh, original de da época do lançamento em locadora do Instinto Selvagem, perfeito estado de conservação, nenhuma marquinha, novinho, novinho. Olha, pessoal, o Nelson tem muita coisa legal, muito material legal. Ele sabe que eu sou fã de terror, ele sempre me mostra, olha só, já tem esse aqui na coleção, que é o Mestre dos Desejos, eu tenho em DVD, e agora eu tenho o cartaz de, de vídeo, esse aqui da Play Art, que ela lançou. O Mestre dos Desejos, esse é o primeiro, muito legal, saudoso Wes Craven, diretor de A Hora do Pesadelo, lógico. Seguindo aqui os cartazes, ou pessoal, filme de Steven Spielberg, olha só que maravilha, e esse, olha só, se pela cor vocês já conseguem identificar que filme que é, né, A cor púrpura, igualzinho, tem inclusive o livro veio com a capa igual. E também tem o Blu-ray desse filme aqui agora o cartaz de vídeo de a cor púrpura com Luffy Goldberg. Olha só a silhueta dela aqui. Muito legal. As mu uh, também tem Danny Glover. Não vê nada né pessoal, baita clássico. E agora tenho o cartaz do filme na minha coleção de cartazes de filme. vamos ver aqui para fazer mais, esse aqui pessoal, olha só, olha só que massa esse aqui, eu vou abrir para vocês aqui, para vocês verem, Arizona Nunca Mais dos irmãos Coen, eu tenho esse aqui em DVD, inclusive as cores, tudo é igual assim da capa, Arizona Nunca Mais, daquele dos casal que sequestra o bebezinho daquela família, Gente, gente tá meio difícil aqui que ele tá bem enrolado. Arizona nunca mais eles estão sendo refletidos aqui no óculos do, do bebezinho, olha só que legal. As cores também estão novos né pessoal, não tem nada, as laterais estão bem novinhos, papel bem novinho, muito bem conservado. E esse aqui pessoal, eu, eu tenho aqui um mini pôster. E ele me vendeu esse aqui, que é um cartaz grande, da época da locadora. E esse filme, como diz o nome, foi bancado pelo McDonald's. Tanto é que o McDonald's aparece no filme, que seria mais ou menos uma resposta para o sucesso de ET ou extraterrestre. Mac, o extraterrestre, olha só que máximo. Esse filme foi lançado em VHS e, pasmem, existe o DVD. Eu tenho ele também em DVD, que foi lançado pela... Não sei se Spectra Nova ou uma dessas uh, editoras né, que lançava filme em DVD e eu tenho ele E agora o cartaz de, cin de cinema Olha, eu acho que esse aqui é de cinema, pessoal, que é distribuído pela Artes Filmes e Columbia Muito, né? Co é, é, Columbia Pictures Muito legal aqui, ah, quando ele me mostrou esse aqui, bate ah, massa uh, O cartaz desse filme também Vamos ver qual é o próximo, que eu só vou me lembrando à medida que eu vou abrindo. Esse aqui, pessoal, eu que sou muito fã de cinema e vocês estão me vendo também, então já devem ter visto. Uh, Cine Majestic, com um Jim Carrey, olha só que bonito esse cartaz, também é <risos> enrolar. Esse cartaz de locadora da época do lançamento do Cine Majestic em vídeo, colorido, bem azul. E as cores aqui bem nítidas, está ótimo o estado dele, eu tenho em DVD, não foi lançado em Blu-ray, acredito eu que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, se já foi lançado ou não, vai ficar eternizado no YouTube, esse aqui refere-se ao DVD VHS. Vamos embora que ainda tem mais, esse aqui eu também indico, é um DVD raro de ser encontrado, existe VHS, os Espíritos, com Michael J. Fox, Fox Que é dirigido por Peter Jackson, do Senhor dos Anéis né? E essa aqui é a versão de cinema? Eu acho que é esse cartaz de cinema, que me parece que em vídeo o cartaz era branco Me corrija se eu estou errado Mas parece ser cartaz de cinema, apesar da gramatura ser bem fina, enfim é dos Espíritos, né, pessoal? Sendo de cinema e vídeo, é dos Espíritos. Muito legal esse filme aqui. É em minha coleção. O próximo, para quem curte Van Damme, assim como eu, temos aqui o Soldado Universal. Olha só que legal esse cartaz do primeiro. Existe dois, três? Não sei. Duff Landry Green. É. E o de jean Van Damme. Soldado Universal. Esse aqui é versão de... Vídeo, pessoal, da saudosa L. Catel, que lançava os filmes da Columbia. Soldado Universal, é difícil mostrar eles enroladinho, mas olha só que legal esses cartazes aqui que o Nelson me vendeu. Inclusive já estou fechando outro lote com eles, com ele com mais coisa uh, bem legal Falando em Soldado Universal, mais um do Soldado Universal. <risos> Esse daqui, que seria o segundo, o terceiro, o segundo, me corrija os fãs aqui, o retorno. Um, dois, ou três, pessoal, não me lembro. <risos> deu branco, deu branco, o Marcelo falou. Aqui, Soldado Universal, mais o outro filme do, com John claude Van Damme, dirigido por M.C. Rogers. Aqui, Soldado Universal, retorno. Esse aqui não tem nada demais só a cara dele grande. E por último, mas não menos importante, olha só, pessoal, olha. eu tenho dos dois, e agora falta só o do primeiro, que é muito raro, da família Adams, pessoal, muita gente não gostou desse filme, mas olha só que máximo esse cartaz aqui com toda a família, ai, peraí. aí, com toda a família Adams, o retorno da família Adams, esse aí seria o segundo, o terceiro filme, né? Não tem mais Raul Julia, não tem mais Angelica Houston, E nós temos Tim Curry, que fez o papel do It. Agora ele faz o papel do Gomes Nesse filme aqui, eu acho que o Frankenstein, o tropeço, acho que é o mesmo ator, não tenho certeza Mas tá aqui, lançado pela Warner Bem legalzinho o cartaz do Retorno da Família Adams Agora já tenho o do segundo filme tenho também do, da animação e agora desse daqui falta só do primeiro quem tiver um cartaz do primeiro pessoal seja de cinema ou de de vídeo coloque aqui embaixo uh, entre em contato comigo nem coloque aqui embaixo entre em contato comigo que eu tenho interesse lobby cards também e agora eu vou mostrar para vocês a compra anterior que também foi com o Nelson Atanabe bora lá Uh, nessa compra, ele me enviou um mini, não sei se é mini cartaz, ou ele é em tamanho original de um lançamento, eu acho que é o Império, de, do, o Império do Sol, e esse ele mandou como cortesia, obrigado Nelson, novamente pela atenção, uh, é a terceira compra, como eu falei, que eu já fiz dele, ele sempre manda os cartazes muito bem embalados, muito bem protegidos, uh, eles sempre manda enrolados também, porque por coincidência os cartazes que eu sempre compro deles são sempre sem marcas de dobras, então eles estão sempre uh, como novos, assim, como saídos praticamente da gráfica, vamos ver aqui, eu sempre abro junto com vocês, eu recebi essa semana, eu tô gravando esse vídeo no final de semana, para gente, olha só, Nelson, novamente, valeu muito bem embalado os cartazes, ele mandou esses pedaços aqui de papelão, no caso, para proteger a embalagem. Você sabe como é que são os Correios, né? Eles chegam chutando até a casa da... Ai, olha só, começou, pessoal. É que agora que eu me lembro do que, que eu comprei é com essas reações, não dei bola, mas eu sou muito louco, que já podem ver aqui que é uma edição daquelas revistas pôster. Uh, no caso, eu já tenho esse aqui na minha coleção só que a minha é, seria Já vou dizer para vocês É o cartaz da hora do pesadelo parte 5 Que eu tenho exatamente Essa edição aqui, só que eu tenho Eles cortaram aqui as laterais As bordas, um leve cortezinho Inclusive é na parte branca Porque ele tem uma moldura branca Não faz muito, não é muita perda Mas eu encontrei aqui com o Nelson A versão dele Totalmente sem cortes Então lógico, eu comprei E estou trazendo aqui pra vocês pessoal olha só essa partezinha aqui que na outra veio cortada bem aqui nessa nesse nesses cantinhos aqui então como eu já falei para vocês que é da hora do pesadelo parte 5 eu já vou abrir para vocês aqui olha só que demais essa arte aqui dos cartazes do, da hora do pesadelo do sexta-feira 13 eu curto muito porque são aqueles cartazes ilustrados olha só pessoal que demais essa arte aqui do Fred uh, com o bercinho e tal, ele é todo desenhado como se fosse ilustrações mesmos, mesmo e uma, uma observação que ele foi lançado uh, simultaneamente no cinema e na época no bom e velho VHS que inclusive tinha uh, a arte da capa igualzinha a essa daqui, inclusive acho que o DVD também tem uma arte similar dessa daqui, olha só que legal pessoal, essa essa arte do filme A Hora do Pesadelo Parte 5 em ótimo estado de conservação. Claro, as marcas de dobra devem ser ao fato de ser uma revista, pôster, mas ela ela é em tamanho inclusive o mesmo tamanho, um tamanho de cinema, 94 por 64. Olha só que vocês podem ver a parte da frente, pessoal, que veio como se fossem os lobby cards dos fi do filme, no caso, uma reprodução reduzida ou de tamanho real, não sei, dos lobby cards de A Hora do Pesadelo 5, o maior horror de Fred. Vocês podem ver aqui mais na frente a imagem e aqui a parte da frente apresentando a revista da coleção cinema, olha só a parte da frente que tem essas informações dizendo o tamanho uh, e o que vem dentro da, da edição. Aqui atrás, no fundo, mais uma foto do filme. E aquilo, né, pessoal? Como eu falei, enquanto eu não consigo o cartaz de cinema o original, eu fico muito feliz, satisfeito com essas revistas posters. Que tem inclusive o mesmo formato, mesmo tamanho, mesma arte, mesma qualidade de impressão, mesmo papel para a coleção, a hora do pesadelo parte 5 o maior horror de Fred tem gente que curte, tem gente que não curte, eu particularmente curti o pesadelo 5 eu sou suspeito né pessoal, sou fã da série, como eu falei pra vocês o Nelson me mandou, obrigado Nelson um brinde, que é esse mini cartaz do filme Império do Sol esse aqui é pro lançamento do vídeo, então ele é em tamanho reduzido, mas é bem legal, eu tenho alguns outros cartazes até recentes uh, do coringa do it capítulo 2 que acho que praticamente desse mesmo tamanho aqui mais o colorido é o mesmo a capa é o mesmo é uma praticamente uma redução do cartaz uh, no caso grande do cartaz original e aqui vocês podem ver uh, agora também em vídeo que realmente era do lançamento do VHS Aqui tem a, a imagem da capinha da saudosa Warner Home Video. Na época que lançavam os VHS, o próximo cartaz. Pessoal lá que gosta de filmes dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000. Olha só pelo elenco, vamos ver se vocês conseguem distribuir, descobrir. Uh, Neve Campbell, pessoal, quem deve ser aqui, ó jovens bruxas eu vou colocar aqui e vou puxar aqui para vocês o cartaz de jovens bruxas olha só que legal essa versão aqui para o lançamento do vhs Eu acho que na época não tinha ainda o dvd era da época do vhs olha só que máximo esse daqui jovens bruxas lançados pela antiga Columbia Pictures aqui tem um leve rasgadinho mas não tem problema a arte está inteira, o cartaz está sem marcas de dobras, e está aqui as quatro bruxas de jovens bruxas para minha coleção de cartazes, olha só que massa pessoal jovens bruxas muito legal, lançado pela Columbia TriStar Home Video, vamos ver qual é o... Ah, ah, ah, olha esse aqui pessoal, eu vou confessar pra vocês na época do lançamento uh, também em VHS, eu comprei o VHS na época nas americanas a época que as americanas tinham um espaço muito pequeno de VHS eles estavam vendendo Família Dinossauros, esse e mais o outro do Batman Retorno você já deve saber qual que foi lançado na época junto com o Batman Retorno Máquina Mortífera Parte 3, olha só eu cheguei a ter esse cartaz e cheguei a ter um display, aqueles de papelão que param em pé mas acabei vendendo na época me arrependo amargamente até hoje olha só que legal pessoal a arte do cartaz de máquina mortífera 3 com um saudoso mel saudoso mel gibson dele glover e o Joe Pesch, que aqui tá loiro é o mesmo ladrão lado esqueceram de mim para quem não se lembra joe peste olha só que legal máquina mortífera parte 3 Vou deitar um pouquinho para evitar o o, o brilho, né, pessoal? Mas olha só que legal. É tal qual a capa do VHS, tal qual a capa do, do DVD, do Blu-ray, tudo igual. E a arte do cinema também. Um filme dirigido pelo Richard Donner, responsável pelos outros filmes, inclusive do Máquina Mortífera. Continuando aqui, voltando lá pro terror e suspense dos anos 2000, final do, dos anos 90, início dos anos 2000, eu tenho esses filmes, tenho também do Máquina Mortífera em Blu-ray, eu tenho toda a coletânea e tenho esse aqui do lendo Urbano. Eu tenho a trilogia em DVD também, todos originais e agora eu tenho o cartaz também do primeiro filme. Olha só que legal essa arte com todos os personagens do filme. Lenda urbana, que máximo pessoal, olha só. E <risos> obrigado. Uma mãozinha sempre é bom. Aqui lenda urbana, botar aqui para o pessoal ver. Olha só que demais essa arte está novinho. Esse aqui realmente também está novinho. O Lenda Urbana que máximo esse cartaz eu, eu inclusive na coleção eu tenho do Lenda Urbana 3 me parece, eu não tenho certeza se eu tenho do 2, mas o 3 eu tenho o cartaz estou falando, e falei seguindo na em máquina mortífera ele também me vendeu o cartaz do Máquina Mortífera 4, pessoal, olha só que legal, esse também é do lançamento em, em vídeo na época, acho que só tinha VHS na época desse cartaz aqui, dublado e legendado, bastante vermelha a capa, que inclusive eles fizeram os DVDs, Blu-ray, tudo com essa arte daqui da capa de Máquina Mortífera 4. Parte 4, muito legal o filme. Tem gente que não curtiu, eu particularmente curti. Tem Chris Rock no elenco, tem a Renee Russo repetindo papel, Jet Li na época tava em alta fazendo muito filme pra Warner também, inclusive a hora do Rush. Uh, seguindo aqui, esse aqui também. Ah, esse aqui, Pedro. esse aqui. Ah, esse aqui também é legal não é nada demais, mas enfim, aqui esses cartazes são na época de vídeo, eu me lembro da época que eu vi nas locadoras e eu enchi o saco deles para comprar, para vender e nunca me davam, raramente, e agora eu já tenho na minha coleção Lobo. Olha só, ele é bem simples, é praticamente em preto e branco, Jack Nicholson e Michelle Pfeiffer e o nome é amarelo, mas essa simplicidade pessoal, às vezes, funciona nesse caso aqui, funcionou muito bem, olha só a foto linda, os dois estão perfeitos aqui. No filme Lobo, lançado na época pela lKtel era o filme da Columbia, e a lKtel lançava em VHS. Seguindo aqui. Ah! ah! Tá. É que ele tá muito novo! Ah, só um pouquinho! Gente do céu, ele tá perfeito tá, eu sou muito fã também pessoal, além de terror eu gosto do Robocop, tá, esse daqui olha só que legal, Robocop partilhado Dois, olha só que novo Tá novo, não tem marca nenhuma Tá novinho, sem dobra sem nada Olha só que Pessoal, vê se não dá vontade de pendurar isso na parede Até da cozinha, do banheiro, olha só que perfeito Meu Deus, olha só Essas cores aqui, ao vivo isso aqui Olha, eu fico louco quando vejo esses cartazes Assim, novinho, novinho Ele não tem a data aqui Mas é dos anos 90 aqui Sei lá, 80 e poucos 88, 89, 87, 86 Quem dá mais, quem dá menos? Robocop 2, pessoal, olha só que legal esse cartaz, muito bom estado, Nelson. Olha, sensacional os materiais, os posters que tu tem aqui, os cartazes, muito legal. Nossa, ah, tá, enfim, e ai, olha, não, não consigo me aguentar esse aqui. Eu também tenho, pessoal. Só que quando eu comprei de um vendedor, acho que foi pelo Mercado Livre, ele chegou a me mandar de brinde porque o estado dele estava muito ruim. Não que eu tenha problema com o pôster dubla, uh, dublado. <risos> eu prefiro pôster Não que eu tenha problema com pôster usado. Mas assim, quanto em melhor estado tiver o pôster, melhor para coleção. E esse aqui me vendeu um pôster novinho do Máquina Mortífera, que eu já tinha ele dobradinho, sujinho. Mas olha só, pessoal, o um estado de conservação. Desse cartaz aqui do Máquina Mortífera, parte 1. Ele é assim mesmo, ele é preto e branco, só as letras do, do filme. E o elenco é em vermelho. Mas olha só, pessoal, que demais a arte do primeiro filme os fãs aí da série. Uh, agora eu já tenho do primeiro, do terceiro e do quarto. Falta eu conseguir do segundo. Se alguém tiver um cartaz do segundo, pode ser de cinema, pode ser de vídeo, entre em contato comigo, que a gente com certeza...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 Thank you.